E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Gordinho E dessa vez galera, eu tô aqui pra trazer uma gameplay de Strat Dungeon Que é um daqueles joguinhos que vão te fazer passar muita raiva Mas se você gostou do visual, assim como eu gostei, eu achei bem bonitinho, bem cartunizado Se você gosta de passar raiva ou gosta de me ver passando raiva Já manda o dedão no like, porque nós vamos em busca de liberar esse nosso velhinho da masmorra Então... Bora, vamos lá, caralho o fone caiu, vamos, vamos, vamos Eu andei dando uma jogadinha aqui só pra entender como é que era a gameplay Então tudo que eu tenho que fazer é apertar e segurar E essas paredes que estão nas laterais mexem Então eu tenho que ficar apertando assim ó Pra fazer o meu velhinho não morrer né, pra não deixar ele morrer Vamos lá, beleza, chegamos nessa parte Eu aperto, os espinhos retraem Show, chegamos no nível 3 Pulamos, ok, beleza Calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, isso, passei, passei, passei, passei, nível 5, show, nossa, tô mandando bem só porque é a primeira vez, mano, vai, vai, deslizando, show, parou, parou, calma, vamos analisar, vamos analisar, vamos lá, 3, 2, 1, valendo, diminuiu, isso, show, vamos pro nível 8, escorregando, boa moleque, não, mano, é isso, beleza, conseguimos 7, é o nosso melhor, Vamos em busca do 10. Vamos em busca do 10 esse vídeo. Vamos lá. Aperte e segure para começar. Vamos lá. Vamos. Opa, calma. Calma, muita calma nessa hora, meu irmão. Passando. Show, passei. Nível 3. Pai, não, velho. Calma, calma, calma, calma. 3. Vamos lá. Show. Vamos começar. Pulei. Rebati. Boa. Pulei, retraí os espinhos Segurei, opa, segura Pra gente ver, caralho, meu irmão Ó, tem que ser na hora que ele bater Eu solto, hein? Bateu, eu soltei Boa, moleque Não, essa parte é foda Pra caralho Vamos, vamos, vamos, vamos Recomeçando, recomeçando Pegar os vasinhos, porque nos vasinhos tem essas moedinhas Eu não sei pra que que se usa essa moeda, mas, sinceramente Tamo indo bem, tamo indo bem Não, não não, não cai para esse lado, cara. Nossa, a gente conseguiu 7 na primeira e agora tá suave, né? Vamos lá. Objetivo é 10, objetivo é 10. Boa, peguei as moedinhas, passando, passando, muita calma. Boa, peguei a parte fácil. Calma, calma, calma. Bate pro lado pro lado. Um, 3, vai, vamos lá. Eu não sei, vocês podem notar que as fases são todas diferentes, cara. Eu não sei se são geradas aleatoriamente. Como que é, cara? Mas toda vez é de um jeito. Então não dá pra você decorar aquilo que você tem que fazer. É, é na, na base da habilidade, de fato, manos. Balão! Boa! Calma, calma, calma, calma. No time, no time. Bateu, soltou. Show. Calma, calma. Pegando aqui pra dar um timing. Beleza, vamos escorregando. Na maciota, chegamos no recorde. Possa, caralho, boa, moleque! Essa parte é fácil, só retrair os espinhos. Chegamos no 8. Já estamos com o recorde, senhoras, e senhores! Vai, vai, vai, vai! Bom, passei! Vai, 10! Vai, 9! Vai! 9! 9! 9! Mano, foi muito bom! Excelente! Não, mas essa foi emocionante, cara. A parada tá ficando sinistra. Eu não sei como que eu faço pra passar de fase também. Ó. acho que tem que ser, as, atingir certo nível. Ok. Tamo, tamo de leve, tamo de leve. Calma, tá, até agora tá tudo. Até agora tá tudo... Na hora que eu falo... Eu nem chego a falar a palavra bem já dá merda, cara. Vamos lá. O objetivo é 10! Vamos lá. Esse joguinho é grátis, meu irmão. Então se você quiser baixar, tem suas maracutais Porque ele tá disponível, acho que só na loja americana. Vamos lá, muita calma. Sumiu os espinhos? Passei. Calma, calma, calma. Beleza. Espinhozinhos retratais. Show, fácil. Pulei de um lado. Pulei de outro. Fácil. Balão. Show. Balão. Balão. Balão. Boa, moleque. Vai, vai, vai. vai. Não, não, não, não. Não. Nossa, boa, moleque. Não. Sete. Mano, não sei se eu vou conseguir, cara. Dez é foda. Que parada é essa aqui, mano? Que que é isso, cara? Eu quero aquilo. Vamos lá. Pulei. Mas não adianta gritar, não, velhinho. Você tá me sacaneando. Ah, mano, esses espinhos eram retráteis. Vai ser burro! Ah, vamos lá. Balão. Parte fácil. Balão pro outro lado. Show. Vai devagar. Calma. Balão pro outro lado. Balão pro outro lado. Pulei o espinho. Bati pro lado. Boa, moleque! Bati pro lado! Boa, moleque! Tô indo bem, tô indo bem, tô indo bem. Pulei. Calma. Calma, calma. Respira. Calma, respira. Vamos lá. Sete. Parte fácil. Se assim, dos espinhos retratos é de boa. Mas tem que ter calma. Tem que ter muita calma. Tem que ter calma pra caralho. Respira. O dedo fica na frente, cara. Então eu sei que eu tenho que vir aqui, bater pro lado, bater pro outro, bater subindo, descendo. Show! Vai descendo na boca da garrafa, meu irmão. Vamos até o 10. Vamos chegar no 10. Eu não acredito que a gente vai chegar no 10. Caralho, não chegou no 10. Chegamos no 10! Mano, eu quero passar de fase, velho. 11. Não, não, não passa por aí. Não passa por aí. Calma, calma. Não, não quero que você passe por aí. Sai daí. Sai daí, cara. Ele não sai. Sai, ele não sai. Fudeu. Ele não sai! Sai! Eu tô matando ele de bata porrada, mano. Então vai ter que ser na sorte, mano. Pum! Ah, não vai ter. 11. Conseguimos atingir o objetivo do vídeo, que é o mais importante pra mim, na verdade. Enfim, galera, se você gostou de me ver passando o raiva, se você quer jogar esse joguinho, não se esqueça de deixar o seu like, deixar o seu feedback aqui na aba de comentários, se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito e gostou do que tá assistindo agora. Esse gordinho lindo. Não se esqueça de se inscrever, então, falou um grande abraço do gordinho, galera, e até a próxima!